Fala pra nós como que foi, no momento que o senhor recebeu o diagnóstico da racionese. Então, no momento que eu recebi o diagnóstico, foi ainda quando eu era jovem, né? Eu esperava gozar toda a minha adolescência, aí me deparei com essa enfermidade, entendeu? E naquele momento foi... Triste para mim, para minha família, né? porque na época ele era assim, uma doença é, muito, digamos assim, é, não era tão. Ela era conhecida, mas era muito discriminada, né? Então a gente não se preocupava com a doença, a gente se preocupava com como ia esconder ela. Olha, na época eu tive muito apoio da minha família. Tive apoio da minha família, tive apoio da saúde. Eu morava no estado do Paraná, em Cascavel. Os médicos muito dedicados me cuidaram muito bem na época. E, pelo menos até que eu estava na cidade, eu fui bem atendido, é, fui bem diagnosticado. Aí, depois que eu a enfermidade foi acelerando mais, o, digamos, o processo inflamatório, aí que eu já não pude ficar mais naquela região, aí tive que partir para um hospital de maior conhecimento da enfermidade. O senhor chegou a viver em alguma colônia? Ah, sim! Eu, eu fui, como se diz, eu convivi em, lá em Curitiba, na colônia... São Roque, em Piraquara, né? mais ou menos por uns sete anos, e foi bem atendido, na verdade, mas foi muito triste para mim, porque você... eu sofri que eu não gosto nem de lembrar, né? tanto que eu sofri. Existe é... um processo de isolamento? Não? Existe. Eu fui encarvirado, você desculpa, fui encarvirado. Esse carpinho eu recebia alimentação por uma janela, por uma portinha. Aquilo foi a maior tristeza com a minha família, minha mãe, sempre na frente. E ela chegava via aquela situação. Eu não conseguia, às vezes, nem conversar. Eu era, assim, cheio de reação. Os dedos, aqui o rosto, tudo. Era irreconhecível mesmo. Eu ia de Cascavel, a Curitiba, numa ambulância porque na verdade nem os ônibus não levava, né? Porque devido à discriminação, né? Então não podia. Aí é, foi muito triste para mim. Então não podia receber visita, é, tinha que ficar encarregado, é, tomando. Medicina. Naquela época, o, a ideia que se tinha era que o contágio era transmitido, ah, é transmitido era, facilmente. É na, época, é na época que o contágio é, não podia ter, não podia ter contágio com ninguém, tinha que ser isolado, né, a família. Então, era aquele clima, assim, né, aos domingos tinha que ficar dentro de casa, quando eu estava lá, não podia estar saindo. Com a minha família, não, a minha família, graças a Deus, nunca, é, digamos assim, teve essa discriminação, mas é, sempre na sociedade, no termo em geral, sempre tinha... Não fui aquele de participar de festas, de participar, digamos assim, ir num campo de futebol. sempre eu, né? não podia nem andar de ônibus. Não. Era discriminado nas rodoviárias, restaurantes, né? E... e hoje, como o senhor vê toda essa evolução? Então, do... então senhor, você, vê você vê sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Hoje, eu tenho isso como uma lição. Uma, uma reciclagem, porque graças a Deus aí eu fui fazendo os, os exames. Quando eu recebi uma alta definitiva, eu estava com meus exames tudo bom, né? Tomei vários medicamentos, alidomida, era um medicamento assim que eu ficava 8, 10 dias sem conhecer ninguém, desacordado, e, mas depois que eu fui tratado pela medicina, que a medicina cuidou muito bem do meu caso. Aí, graças a Deus, por isso que eu liberei. Eu não acredito hoje que eu tive passei por tudo isso. isso. Hoje né? eu estou com 72 anos. Hoje é que eu estou trabalhador. Hoje é que eu estou forte. Hoje é que me vejo bem perante a sociedade. Né? Então Hoje eu tenho uma pequena empresa. Hoje eu sou patrão, né? graças a Deus. Então, eu agradeço muito a Deus, porque... Eu acho que eu tive uma recupera muito bem. E a Alta floresta, por exemplo, logo que eu cheguei aqui, também que eu me apresentei na saúde, eu fui muito bem atendido Você também. assim que não podia andar de ônibus porque as pessoas, né, havia um ato de discriminação. Teve alguma situação que o senhor vivenciou que te marcou de ter sentido discriminado? Teve. Eu, eu quis ir para Curitiba, aí eu não tinha, na época, não, a ambulância não estava lá, não tinha ambulância. E eu fui, meu tio levou e a minha mãe, que a minha mãe ia para Curitiba comigo. Aí eu quis ir num ônibus leito. <risos> um ônibus leito mais confortável, né? E eu não quis era. Né? Aí me empunharam, me jogaram para um horário da madrugada, um horário esse que foi um pinga-pinga, um ônibus sem banheiro. E me venderam uma passagem lá no fundo do ônibus. é às vezes, às vezes, você sabe, ainda é a inocência que existe na alma deles, né? Que tem aquele medo. Mas não, eu acredito que o rancenismo, se você tratar bem hoje, a gente está avançada, a medicina, fizer um tratamento certo e aceitar ela, eu acho que a gente a gente consegue a se recuperar. E muitas pessoas que às vezes discriminam, é, sei lá, eu acho que eu sinto até dó deles, porque, na verdade, quem tem a da forma que eu tive, jamais deseja para alguém que isso aí.